Parou o tá? já tirou? Certo Aí Tá vindo o lado esquerdo, vai começar, certo? Energia lá em cima, mão pra cima Barulho é? É? É. Cola um pouquinho mais pra frente aí, rapaziada Pra fazer aquela moral pros MC, certo? Um pouquinho mais junto, um pouquinho É isso, família DJ E caralho esse é triste, hein? Vai, vai. A chegou, hein, meu? chegou, hein? Vem, vem, vem. Só tem duas opções, qual você vai escolher vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções pra você escolher, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uh, uh, uh, uh, Ah, ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sabe que eu mando bem, tá ligado mano, eu vou chegando aqui, tô improvisado Eu vou matando esse cara tá parado, que foi meu mano, tô aí mano, tá assustado? A cada vez que eu falo, cê tá rindo, por que se eu não falei nada de engraçado? Você é o Weber, só que hoje eu vou narrar a sua vitória e derrota, igual Weber Machado uh. Você não sabe, falei de vitória, desculpa, eu me confundi Você sabe que eu vou chegando, mano, eu vou Cada verso que eu mando eu faço fim. Eu falei vitória. É porque tá em outra língua. Você sabe, né, meu mano? Agora que eu não paro. É porque eu tô traduzindo Ebert Richards. Ah, não, porra. Sempre preferi álamo. Satisfação, mano. Da hora, hein, seu brado Aí, ó. Só quem é tá ligado. A forte abraço, moleque é brabo aí, ó. Ei, e, Antes de tudo eu só vou pedir licença pra chegar Ok, huh. todo mundo sabe que aqui já é um bom lugar Ok, mano eu fico entediado quando eu vejo essas paradas Bert Richards já batalhou comigo, mandou a mesma rima e a mesma levada Mano, vai tomar no cu nem parece que esse moleque tem hype Bicho, Queimo muito fácil, dessa porra parece que é um type Sim, mano vai falar que eu tô em choque quando sigo esse mic Quebrada, playboy, eu em choque Ai, ai que chegou na levada, moleque, o bagulho é louco Ei, sabe que aqui é pipoco Debochado, entediado, leite com pera, se acalma um Hey, fala na uh. batalha, louco Sabe que é o forte da batalha, um pouco Quando o mundo é grande, sabe só que pouco hey, Falou que é o bagulho é louco Ei, como que é do dia a dia É muito fácil falar que tá na correria Mano, se a palavra é magia Achou que era o pá, mas pá, quem diria? Hoje mostro que não é nada Quando o ego chega lá em cima Tô na humildade, mano, eu chego na levada o é humildade, mano, sempre disciplina Pô, cola onde quiser, pode ir pra BHSP Mano, nunca encontrei você Um dia tava brincando, hoje tô me aquecendo Quero ver, vai no hard, vou no esse se fuder Bora que bora, porra Aê, ah, uh, ok. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh, uh. Essa é a história do Mano que de chamar. Uh, okay. Okay. Okay. Okay. ok, ok, ok, ok. Ah, Hã, Você falou que eu tenho hype, só que eu vim do interior também. As batalhas que você colou. Certeza que eu também colei A seletiva que veio aqui na aldeia Sabe que eu também rimei Só que eu fui lá e fiz acontecer Se você não foi capaz vai voltar com o oh, Ó, Vai voltar com o Só que você sabe não dá pra fazer Cada verso tá ligado meu mano Que eu vou chegando é pra matar você Tá vindo, vai chegando mano Clássico de rua que nem me sanga. Você falou que eu sou leite com pera Hoje você morre igual leite com manga Você vai né, moleque Cada verso eu vou fazendo mano Então vem, cada verso que eu vou fazendo Tá ligado como que eu vou ficar que O Tavim só manda bem, por isso o Tavi vai rir, mano, é hotline, bling, got playing, play, got to break. É tipo leite com pera leite com manga, a gente se vira milkshake. Uh! Uh! Terceiro! Uh! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro aí? Terceiro? Você achou, não achou não? Achou? Achou, achou, achou? <risos> Desculpa aí. <risos> Rapaziada Vamos ser justos, certo? Eu não achei que esse terceiro valeu Se vocês quiserem tem que pedir mais forte, é isso? Então vamos para a votação Firmeza? Firmeza? Próxima vez que vocês acharem que é terceiro Eu quero ouvir terceiro Firmeza? Então vamos para a votação Terceiro! terceiro! Terceiro round para o IPA pra ver quem começa! Salve meu parceiro é, Tá ligado? Aí! Quem começa? Eu, Você começa. Bate e volta agora, firmeza. São quatro entradas: uma de quatro, depois três de dois. Firmeza total? Fé louco! Mas, assim, ó. Tá gerando rendido, tá gerando rendido Levanta alto que esse beat é de bandido Tá gerando rendido, tá gerando rendido Levanta pro alto que isso é beat de bandido oh, não, não. Não. Oh, oh, oh. Aí, é, é, é de tudo viu? Tava fazendo acontecido, eu não peguei tava na rua, vou proceder, meu mano, sem pressione De vazia, eu tinha mesmo que dar um trampo Sem tempo, babagalha, porque eu tava entregando uma marmita É débito ou crédito? Segura agora, mano, que o bagulho é inédito Eu nunca tava lá fazendo, agora eu faço Mostro facilmente, uh -huh. mano, uh -huh. esse mano é uh -huh. um trabalho Aê, meu mano, tava entregando uma marmita Da hora, seguindo sua história nessa fita Cê entregando marmita, eu faço nessa vibe Vou abrir o iFood e pedir pra entregar por Line que fazer tá difícil, né, mano? Mas cada verso eu faço e cada verso eu vou mandando um passo a passo. Eu fiz minha história, falou que não fez porque tava na rua, agora se esconde. Mas isso é batalha de rima, se acha que é chorando, mas faz aonde? Se esconde é o caralho, mano, então só paga pra ver a humildade móvel. Eu chego aqui só no proceder. Eu tô fazendo, a vida é tipo um Big Bang. Ó o tamanho do universo, cê não é nada, né, neném? Né. Mano, mas o universo é Big Bang, vou falando. Big Bang é o relógio, ó seu tempo acabando. Fechou, cê Entende? Agora meu mano, eu mando na vibe Hey Big game me chama de Vague Tô não desse style Ei, subindo na vida, antimaterial Tô longe dessa matéria, mano sou underground Quebrada que é quebrada, cê sabe que eu sou real Meu, tempo nunca acaba porque sou atemporal Você é atemporal, mas a cada verso que eu vou mandando Eu mando no instrumental, tá longe nessa matéria, Tá vindo cada bala porque a escola é hip hop Deu pra ver, faltou na aula Voltei na aula, olha o jovem aprendiz que tá dando uma fala. Sua rima é muito chala, é ver pega em bala, decorando os códigos cabuloso acabala. Eu sou o um jovem aprendiz, eu falo a verdade. Com essa idade sou três vezes melhor, imagina na sua idade. Aê, tá aqui usando, vou tá espancando. De olho fechado, nem preciso, tá rimando, aí.